Eu era funcionário do Banco do Brasil, é, uma vida estável, caminhava muito bem, uma família, mas eu tive muitos problemas financeiros, porque de repente eu tomei uma atitude muito irresponsável. Eu pedi demissão e acabei no fundo do poço, porque 22 anos atrás de uma mesa emprestando dinheiro do governo, você até começa a acreditar de que você sabe muita coisa e que você entende de tudo no mercado e quando você sai dessa rotina em que o teu subconsciente já criou esse caminho você vai entender que na verdade você não sabe nada. No fundo do pulso, o que fazer de um salário maravilhoso a zero e sem ter o que fazer? Claro que no fundo do poço eu precisava de ajuda. E nesse momento eu quero lembrar você, porque eu já falei em outros vídeos, que quando você está em dificuldade, sozinho, é praticamente impossível sair da situação desconfortável. Eu errei, você errou, sem problemas. Muitas vezes o aprendizado acontece... Com a ajuda de um mentor, o aprendizado vem quando você modela alguém que já passou pela situação e é um sucesso. Mas a pergunta continuava, por que eu cheguei no fundo do pulso? Sem dinheiro, sem o que fazer, aliás, eu não tinha nem para me alimentar, estava sozinho. Aí, claro, nessa hora você começa a repensar a sua vida e a resposta veio, tudo está no meu subconsciente. E é nesse vídeo que eu quero falar para você, eu sou o professor Antônio Bisso, parapsicólogo clínico, sobre a riqueza está no seu subconsciente. E aí eu descobri exatamente isso. Tudo está no subconsciente. A riqueza está e também a pobreza. Aliás, a doença e também a saúde está no subconsciente. Comecei a entender que a origem de todos os nossos pensamentos, nossas ações, parte do subconsciente. Ele é o comandante das nossas vidas. Provavelmente você já sabe, já conhece o assunto, mas calma. Eu também entendi que eu não tenho acesso aberto ao subconsciente para verificar o que está registrado dentro do subconsciente. Parece tudo obscuro, não é verdade? Porém, comecei a entender que assim como eu posso programar o meu computador, se é que eu entendo de linguagem de programação, eu também posso programar o meu subconsciente, se eu entender como fazer isso, porque tem um processo. Comecei a ler Napoleão Rio, aí encontrei o mestre Joseph Murphy, no seu livro O Poder do Subconsciente, e eu fiquei alucinado quando entendi que a minha riqueza está no subconsciente e que é possível sim acessá-la. Comecei a verificar que tinha, o que, que tinha ocorrido comigo. Eu estive no seminário, era garoto, queria ser sacerdote, e lá me educaram numa crença sabotadora da qual eu sofri muito. Dinheiro é pecado. Ter muito dinheiro se vai para o inferno. Bem-aventurado os pobres. Isso estava registrado no meu subconsciente. Eu não sei qual é a crença limitadora da riqueza que está no seu subconsciente. Qual foi a verdade que te o que você acredita até hoje. É uma inverdade que você tornou verdade para você. Quando isso tudo veio à tona, claro que eu dei um grito de liberdade. A riqueza está na nossa mente. Era preciso mudar essa, esse paradigma, era preciso mudar essa crença, essa autossabotagem com relação ao dinheiro é preciso ter atitudes de rico, é, você é poderoso, você nasceu para isso, é, é preciso amar o dinheiro, é, esse amor que você tem não é o apego a ele, mas é o amor por aquilo que você faz, com um amor que ele virá com certeza e você vai se tornar milionário na sua totalidade. Deixa eu te perguntar, eu passei por isso, hoje eu vejo dinheiro com amor, eu dou sentido a isso, ao trabalho, por aquilo que eu ganho. Como que você vê o seu dinheiro? Qual é a sensação que você sente quando vai pagar uma conta, por exemplo, ou quando recebe o, o teu salário? É de pobreza? Vai votar? Ou sente que tudo isso é abençoado? Lembre-se o que o mestre falou. Eu vim para que tenham vida em abundância. Então é um decreto dele, é uma ordem dele. É preciso acreditar e fazer acontecer. Então, se observe com relação a dinheiro e veja o que, que acontece com você. Qual é a vibração que está no teu coração, que está no teu corpo. Pela minha experiência, sempre é muito bom fazermos terapias que possam fascinar a nossa mente com relação ao dinheiro. Eu precisei de muita ajuda. Eu creio que talvez você precise de ajuda também, e não é uma vez só. Várias vezes, repetir, buscar, limpar, isso vai corroborar contigo na tua evolução de riqueza. Procure ajuda. Faça terapias, existem várias terapias no mercado, até a custo zero, que vão te ajudar. Por exemplo, o IFT, o Constelação Familiar, e, inclusive a minha técnica Namaskar. Ela está no YouTube. A técnica não mascar é uma técnica de libertação espiritual, de faxina interna, aquela que vai te dar uma, uma força interior muito grande. Procure no YouTube Técnica Não Mascar. Coloque na sua mente: você nasceu para ser próspero, para ficar milionário. É uma atitude de tudo isso saudável. Repita esses mantras todos os dias. Eu mereço, eu aceito. Eu recebo, eu agradeço, eu tenho muito dinheiro na minha, na minha conta corrente. Assim ó, eu mereço, eu aceito, eu recebo, eu agradeço, eu tenho muito dinheiro na minha conta corrente. Vai, repita todos os dias e coloque emoção. Portanto, mais do que repetir o mantra, é você aceitar e começar a acreditar que isso é possível. Não importa a situação que você vive, o mais importante é a tua decisão firme de mudar e sentir que é o seu momento de prosperidade. Uma última sacada para você. Modele alguém que você admira, que, que seja sucesso para você. Esse mentor, essa pessoa é a tua referência. Veja o que ele faz, o que ensina, qual é o propósito de vida e siga com os seus passos, mas olhando sempre alguém que já passou e que é o um vencedor. Copie tudo e veja o que você pode implantar na sua vida. O seu grande desafio é entender como funciona o nosso subconsciente, reavaliar as suas atitudes e acreditar que você pode se tornar rico. Ele nos fez grande, somos herdeiros do universo, temos que tomar posse disso. Faça o teu decreto de prosperidade e trabalhe muito, com muito amor no seu coração. Espero ter corroborado contigo na tua evolução, se não me perdoe. Deixe um comentário, compartilhe, deixe um like. Um abraço carinhoso, namaskar e até o próximo vídeo.